Fala, Leoas, que eu amo mulheres retadas, que coloca a mão no artesanato e faz o seu negócio acontecer. Como é que vocês estão? É novo pela aqui? Tá passando aqui pela primeira vez? Então você não me conhece, tem que me apresentar. Eu sou a Paula Tavares e hoje a gente vai aprender como confeccionar esse square em formato de flor, que é lindo! Ah! a criação artesanal, a mistura do artesanato, do crochê com os tecidos. E se você quer saber mais do meu trabalho, corre lá no Instagram Paula Tavares e conheça muito mais. Vamos lá, quem quer aprender a fazer isso hoje? Isso! Ah, eu amo! Isso! Isso! Isso, isso. para tudo! Vamos começar, porque senão... Não vai dar certo, eu vou ficar apresentando um bocado de square aqui pra vocês. Vamos lá? Roda essa vinheta! usando o retalho eu sempre falo do reaproveitamento eu sou a louca do reaproveitamento tudo se reaproveita na minha mão é linha é tecido então eu já tô fazendo aqui esses square pensando em reaproveitar um tecido um vestido então fica ligadinho nos próximos vídeos eu vou ensinar como fazer o reaproveitamento de um vestido dando uma nova roupagem essa ideia do square já é pensando na ideia do upcycle, né? Eu vou fazer a junção do crochê com jeans. Então, essa ideia aqui já é pensando nos próximos passos. Então, fique ligadinho. Toda linha de crochê dá pra ser reaproveitável. Não tem essa daí de, ah, minha linha tem um pedacinho. A partir de 60 centímetros você dá pra fazer muita coisa aí legal. Deixa a sua linha aí, não joga fora e vamos começar a desenvolver essa ideia. O que você vai precisar de uma agulha, eu tô usando aqui uma... 2.5, e nós vamos começar fazendo um anel mágico. Se você não sabe como fazer anel mágico, fica tranquila, acessa o card do vídeo acima, e aprenda como confeccionar esse anel mágico, que é super fácil. E nós vamos subir três correntinhas, depois você enche aí o seu dedo indicador, que eu chamo de bobina, com a linha, laça a sua agulha, e faz um ponto alto. Depois, você vai fazer uma correntinha... Novamente, um ponto alto. para cada correntinha, uma correntinha de intervalo, você faz dois pontos altos. Vou fazer mais um aqui, para vocês terem a noção. Desculpem, meninas, o vídeo não ficou tão centralizado, mas eu prometo melhorar nos próximos. Essa parte aqui, nós vamos fazer uma sequência de dois pontos altos juntos, dividindo um do outro com uma correntinha. Você vai fazer essa sequência de dois pontos altos juntos... Por oito vezes. Você vai fazer a última aqui, sequência. E você vai fazer uma corrente. Depois, você vai laçar aqui, ó. Fazendo um ponto baixo. Puxar, tá vendo? E vai passar essa parte da linha por cima aqui, ó. Fechando. Faz uma, duas, três correntinhas. E aí, nesse espaço, você laça. Fazendo dois pontos altos. Duas correntinhas... Laça novamente, e aqui faz dois pontos altos. Não precisa fazer nenhum ponto, você vai pular agora pro próximo espaço aqui de uma correntinha que foi feito na base, repetindo esse mesmo processo. E você vai fazer essa mesma sequência. De dois pontos altos juntos, dividido por uma correntinha, e novamente, dois pontos altos juntos. E aí, você repete. Quando chegar lá no final, eu vou mostrar pra vocês. Vamos fazer agora aqui o fechamento. E aqui, ó. Puxar a nossa correntinha. E foi. Vamos à próxima. Vamos fazer uma, duas, três correntes. Depois, eu vou laçar a minha agulha e fazer uma quantidade de sete pontos altos. Três. Você vai agora pular esses dois pontos altos de base, aqui e aqui, um total de quatro, e vem aqui pro próximo espaço. Vai fazer novamente sete pontos altos e vai repetir essa sequência dessa forma. Conclui sempre fechando aqui com um ponto baixíssimo. Sempre é essa sequência. Sempre conclui assim. Vamos à próxima. Agora nós vamos fazer essa etapa aqui, ó: do azul. Uma observação: fique de olho no seu projeto. Sempre observando cada passo do que você tá fazendo. Por quê? A nossa tendência, às vezes, é se passar em algum ponto. E não pode acontecer isso Um square, senão ele perde todo o formato do quadrado. O square quer dizer o quadrado, certo? E aí, você vai não vai ter uma peça legal. Então, fique atento. Você vai olhando se tá fazendo certinho, se todos os pontos estão em lugares corretos... Isso é muito importante. Vamos à próxima tonalidade de linha. Laça a minha linha aqui. Faz um ponto baixo. Dois pontos baixos. Três pontos baixos. Depois, você vai laçar a linha na agulha e vai passar aqui, ó. Puxando pelo outro lado e forma um ponto alto. E aqui, ó, você vem um ponto baixo, um ponto baixo novamente, um ponto baixo novamente. E agora aqui também um ponto baixo. Laça a sua linha na agulha e faz uma e faz um ponto alto. E aí você já sabe, vai repetir a sequência. E pronto. Vamos agora fazer o próximo que é esse daqui ó o branco essa parte toda pode cortar porque não tem como ficar aí e a gente começa dessa forma pegamos aqui no meio pontos baixos também. Só trabalhar pontos baixos nessa do, nessas duas sequências. Só que quando chegar aqui, ó, uma, duas, a gente vai pular dois pontos baixos, fazer uma corrente, e aqui, nesse meio, a gente vai fazer três pontos altos Juntos. E vamos laçar eles aqui juntos, ó. Ok? E aí, depois, fazer uma, duas correntinhas. E novamente, no mesmo espaço, três pontos altos juntos. E aí, você puxa aqui, laça os três, faz uma correntinha, pula... Uma, duas, dois pontos baixos, e faz um ponto baixo. Cuidado com esses retalhinhos aqui, que é um problema, viu? Atrapalha que só. Mas aqui eu deixo, porque eu já posso esconder, quando eu for passar agora aqui, ó. Eu já passo ele por dentro da linha. Continuamos. Tá vendo a linha? Já escondi. Só ficou esse pedacinho aqui, ó. Que eu venho aqui. Porque eu, como é que acontece? A gente vai fazer quatro pontas dessa daqui. Então, a gente vai fazer reto, pontos baixos. Chegando aqui, ó. Uma, duas, a gente faz uma correntinha. E aqui, a gente vai repetir esse processo aqui. A gente faz, vou fazer aqui para mostrar para vocês. Acabei de falar pra vocês, quando você não presta atenção e falta uma sequência dessa, não faz o formato certo. Então, aqui faltou uma sequência, né, de pontos altos. E eu vou ter que desmanchar tudo isso aqui para colocar mais uma sequência no início. Então, se você errar esse início, que tem que ter oito... Mas esse erro foi até legal, porque... Vai constatar o que eu disse aqui, que se você errar um ponto, não sai o formato do square. Muito menos o formato da flor aqui no meio, que é a proposta desse quadrado embutido uma, uma flor dentro. Vamos agora concluir essa parte aqui. Fazer uma, duas correntinhas. Laçar aqui, fazer. Laçar a linha na agulha. E aqui você já vai escondendo, tá vendo? Já vai escondendo aí. E ao puxar, você não vai fazer. Você vai puxar aqui de vez, ó. Só isso. Aqui também dentro, você vai laçar novamente a sua linha aqui na agulha. E aqui, ó, você vai fazer. Uma, duas, três. O primeiro aqui é eu fiz errado, né? Pra desmanchar, porque eu não fiz um, fiz um ponto alto. Aqui no meio você vai colocar três sequências desse ponto aqui, que agora eu esqueci, acredito. Uma, duas, dividido por duas correntinhas. Novamente... dentro. E aqui. E agora a sequência ela se repete. Agora a sequência ela se repete. OK? Vamos fechar aqui. Vou laçar aqui, ó. E prontinho. Gostaram? Vamos ver os resultados aqui de alguns square que eu fiz, pra que vocês saibam. E agora, gente, o acabamento aí é com vocês, né? Esconder as linhas, cortar cada etapa aí que com certeza você croch... que com certeza você, crocheteira, já sabe. Olha esse que lindo. Lindo, né? Perfeito. Esse daqui eu já mostrei para vocês. Esse daqui eu mostrei. Ó esse, gente. Que perfeição. Então, se você quer conferir o que eu vou fazer com esses square, assista o vídeo de quinta-feira no canal. E se você é novo pela aqui e ainda não se inscreveu, se inscreva. E até o próximo vídeo, meus amores. Tchau!